E aí galera, beleza? De nata tá com vocês, com mais um vídeo. Estamos aqui e o negócio é o seguinte, mano. Já imaginou os Avengers num apocalipse zumbi? Acho que seria um pouquinho apelativo, porque os caras são bolados no poder e os zumbis simplesmente andam lento, né? Como é retratado aí nos filmes, nas séries, né? Mas em grande quantidade é um problema. Bom, o negócio é o seguinte, eu não vou conseguir jogar com todos os Avengers, até porque eu perdi o acesso aos mods do Júlio Nib. Então eu vou jogar com o Spider-Man e o Thor, mano, o deus do trovão, barrigudão, com os dois martelos. Olha esse Hulk que ridículo, mano, eu não sei porque eu instalei esse Hulk, eu achei que tava legal, mas ele é menor, ele é pequenininho. E ele simplesmente é um Hulk cachaceiro. Tá bebendo, olha só. Tá bebendo aqui, ó. Imagina o Hulk bebendo, cara. O Thor, a gente sabe que é cachaceiro, né? Inclusive, ele ficou barrigudo por isso. Temos aqui o Tony Stark. O Homem de Ferro. ele estava analisando aqui a situação. Vários zumbis lá embaixo. O Capitão América com seu escudão quebrado. Caraca, mano. Só de lembrar aquele escudo quebrando. O filme... Ai, que filme louco, mano, na moral. E temos aqui o Peter. Olha o Peter aí, ó. Tá aqui com. Tá mandando mensagem pra MJ, né? Que, na minha opinião, não é a Mary Jane, né? Essa do, desse filme aí. Não sei, velho. A Mary Jane pra mim é ruiva. E se mudar isso aí, estraga. Então, galera, bora pra rua. Ajudar as pessoas. Temos bandidos mercenários. Um apocalipse zumbi. Zumbis. E pessoas civis. Precisando de ajuda, mano Então, vamos sair aqui com o Thor Acho que isso aqui deve sair pro teto, né Muito bem, estamos aqui fora Vamos olhar aqui, eu acho que aqui embaixo não dá para ver Se a zumbizada Tá lá embaixo, aprontando Mas O negócio é o seguinte, velho Vamos descer aqui Espera que tenha... Pera aí Pera aí aí Tá... <risos> Mano, toda vez que eu vou jogar isso aqui Eu esqueço dos comandos E provavelmente eu vou esquecer Aqui o Thor rodando o seu Storm Break Vamos descer aqui pra ver se alguém Tá em perigo Eu por enquanto não estou vendo nenhum zumbi Imagina o Thor, velho lutando contra uma horda de zumbi Seria muito louco Estilo Days Gone aquela hordas gigantesca, mano Infelizmente não tem como, se faz... não tem como se reproduzir ela aqui Cadê? Cadê os zumbis? Aqui Nossa Será que mata? Eita moleque Ó oh. Imagina Ah louco, moleque quebrou tudo do céu. Já imaginou, cara? Seria muito louco, mano. Os Avengers enfrentando os zumbis. Cadê os zumbis, cara? Desse, desse jogo. Tem pouquinho aqui, mano. Aqui, vamos pegar isso aqui. Aqui, aqui tem um monte. Aqui tem um monte. Vai. Vem. Caraca, eles são slow. Olha lá, eles ficaram slow. Meu amigo... Deixa eles encostar, se eles encostar Eu tô com todo o poder ali do, do trovão Vai demorar um dia pra eles encostar Porque o... O Thor, ele simplesmente Deixou a todo... Ó, oh, deixou o um slow, olha que louco, mano Isso aqui, velho Caraca, daqui a pouco o tempo fecha Nossa, eles não vão chegar nunca Tem que deixar eles chegarem perto Vai, deixa eu soltar. Uou, foi geral! Nossa, moleque! Aqui! Tá correndo atrás de mim! Ó! Oh. Nossa! Eu fui girando no no, no no zumbi! Olha, olha! Olha, esses aqui são os doidão! Mano, não teria nem graça, na moral, velho Acho que, não sei, só se... Sei lá, como é que um zumbi vem que seria um, um super-herói desse, velho? Ó oh. Nossa Nossa, tá bugando, aí! Eu quero ir girando, mano, batendo os caras aí. Aí Vamos bater neles Ó oh. Nossa, mano. Ó, esse poder é muito louco. Ó, vem aqui. Aí vem girando. Vai girando. Gira, Thor. Vamos jogar com o Spider, galera. Vamos ver. Não é o mod do. O mod do Spider Jr. é muito louco, mano. Felizmente, eu estou sem acesso a esse mod. Bora lá para o escritório dos Avengers. Bora lá para o escritório dos Avengers rodando que nem o peão da casa própria. Muito louco, Thor, velho. Muito louco. Ué, como é que sai o... Uh... Eu reiniciei aqui o mod. Acho que agora vai dar pra gente ajudar as pessoas, hein, mano. Uh, Caralho, o mod do Spider-Man é muito louco. Peraí. aí. Uh... Eu tentar cantar a música. Caramba, bateu ali na... Uh, caraca muito louco esse mod. O Nib é melhor ainda, mano. Eu queria ter jogado do Julio Nib, velho. Vamos ver quem tá aqui na rua. Cadê a zumbizada? Cadê a zumbizada? Ó galera, juntou os zumbis aqui, ó. Vou jogar aquela bombinha. Eita! Ih, caramba, o que, que é isso? Essa aqui, acho que se eu não me engano, é que trava. Ah, tá vendo, ó, o carro travado ali? Só que o zumbi não, não prende, o zumbi Olha ah, lá, ele meio que trava os veículos Olha ah, lá, travou o boneco, travou, travou Tá travado ali, É que eu queria ter travado no... Ah, olha lá, lá, lá, estou preso, velho, olha lá, estou preso Olha lá, lá, tem ali, ó, tá vendo? Estou tudo preso seria, seria louco se grudar olha lá, Ah, galera, estão tudo presos aqui, ó eles não ficaram pendurados, mas eles ficaram presos, ó. Essa bombinha aqui, ó. Essa bombinha. Ah, agora sim, agora sim. Olha que louco, mano. Caraca. Olha que top. Eles presos ali em cima, mano. Ai, mano. Caraca, que louco. Prendi o um zumbi, velho. Não aparece nenhum evento aqui, ó. O mod da conflito. Então, não tem como, cara. Nem a gente já atacar os caras ali. Mano, eu tô tentando rodar o um zumbi aqui, ó. Ó. <risos> Roda o um zumbi! aí Meu Deus do céu, cara. Isso aqui faz... Roda... Ó, vai. Roda! Eu prendi o um zumbi, ó. Na teia. Tá vendo? Eu tava tentando fazer isso aqui, ó. <risos> Ele prende, mano. Pera aí. Vai, ó. Oh, caraca. Será que bate no zumbi? Vamos ver se bate aqui no meio. Vamos trazer eles pra cá. relação do Júlio Nib. Vai, vem zumbi. Vem zumbi. Ó. Pau. <risos> Cadê? Só é só vir. Ó, quer ver? Vai explodir o carro, velho Ó, quer ver? Ó, ó, ó Tum. <risos> Isso aqui é o mais legal do mod, mano Caraca Olha, eu, eu tava tentando fazer isso aí Vai, vamos ver se consigo agora, vai, vai é a roda, rolando Vai, zumbi, não dá, mano Vamos lá, hein, galera Zumbi tá tudo, tá tudo com a mesma roupa Pegou, vai nossa! <risos> Galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Olha o Spider, hein, moleque? Os tudo me comendo ali, mano. Ai, caraca, velho. Que pena que o mod não funcionou legal, cara. Do jeito que eu queria que funcionasse. Ele aparece uns eventos legais no, no, no mapa e tal. Mas aqui não, não rolou. Quero voar. Vai, voa. Aí, ó. Spider-Man. Spider-Man. Galera, me segue nas redes sociais. Tá aí na descrição. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, clica no gostei e compartilha. Até o próximo vídeo e fui!